Bom dia, querido Ser de Luz! É um grande prazer encontrá-lo novamente no canal Ascensão com Leveza e Alegria. Estou muito feliz por começar um novo ciclo de 21 dias de meditações, conectando com a Mestra Nada. Eu sou a Marceone. Mestra Nada encarnou várias vezes, em uma delas, viveu na Atlântida, trabalhando nas artes de cura e serviu como sacerdotisa no Templo do Amor. E em outra, serviu Jesus como Maria Madalena. Ascensionou e é a Johan ou diretora do Sexto Raio, a chama rubi Dourada. Sente-se confortavelmente. Feche seus olhos e silencie a sua mente, se liberando de todos os pensamentos e comece a perceber a entrada e a saída do ar através da sua respiração. A cada inspiração e exalação se deixe levar a um estado de relaxamento profundo, de conforto e de paz. Perceba, Mestra Nada à sua frente. Sinta a chama rubi dourado e seu doce amor te envolvendo carinhosamente. Hoje vou passar uma mensagem da Mestra Nada, chamada A Força Interior. Canalizada em 12 de outubro de 2019 por Maria Silvia Orlovas. De onde vem a força das flores? A força das flores vem do seu interior, da energia íntima que está dentro delas, daquela parte da semente que mesmo antes de ser flor, Sabia da sua energia, da sua missão de alma. E assim você também deve ser. Olhar para dentro e ter as suas referências de dentro de si mesmo. As pessoas estão tão perdidas porque o tempo todo se espelham e olham para fora. Não há nada errado nisso, porque você encarna para aprender com a vida, para compartilhar, para ouvir, para ver os seus semelhantes. Há um aprendizado muito intenso nas comparações. Por isso, vocês têm irmãos, colegas, amigos, parceiros, é natural se comparar e aprender com o outro. Assim se evolui junto. Mas em contrapartida é necessário um momento de silêncio. É necessário um momento da sua meditação. É o momento em que você mergulha em você mesmo para ouvir a sua alma para suportar o seu silêncio e o que normalmente acontece é que as pessoas não suportam mais o seu silêncio as pessoas não suportam mais o seu nada interno porque o silêncio é um nada é algo que não precisa não deve ser preenchido por outras coisas nem por desejos. Seu silêncio interno é um mergulho na alma, é um momento de estar em paz, de se alimentar de si mesmo, para que você sinta a sua verdadeira missão. As pessoas estão tão desesperadas em buscar realizações que confundem missão de alma com realizações do mundo material, e não é assim que deve ser. A missão de alma é aquilo que faz bem a você profundamente. É aquela paz que vem do seu coração quando você executa suas coisas. É preciso de silêncio interior para ouvir a sua alma falar. E é preciso também silêncio exterior. Quando você está o tempo todo com as pessoas, a sua energia se mistura com os demais e você perde a noção de quem você é. Dos sentimentos reais que estão no seu coração, então, de tempos em tempos, busque no silêncio, busquem estar sozinho, sem distrações, busque você, estar com você. Não precisa ir a algum lugar, visitar alguma pessoa, nem ver uma paisagem diferente. Esse silêncio é com você, é o seu momento de silêncio, é o momento de você se respeitar, se ouvir e se amar. Aí, você vai se conectar àquele ponto da sua semente, aquele ponto da sua alma, que é a energia que fará brotar a sua flor que é quem você é. Então, acalme o seu coração e busque diariamente encontrar o seu ponto de silêncio. Sente-se a sua cama no seu quarto, na sua sala, por alguns minutos em silêncio e fique apenas observando o seu silêncio. Sem querer nada, sem pedir nada, sem olhar para nada, sem esperar nada. Apenas acolha e aceite o seu silêncio. É desse ponto que virá todo o seu poder, toda a sua alegria e toda a sua capacidade de realização. Eu sou a Mestra Nada, minha energia serve ao amado Mestre Jesus e a amada Chama Rubi Dourado, que é a chama do amor maior e da capacidade de fazer sagrado o seu ofício. Ofereço minhas bênçãos e minha luz. Sigam em paz. Namastê